Sabe onde a Nina está agora? Ela cresceu, Juliana. E tá muito sem limites. Put your hand in my hand, Quero sumir! Sumir! Put your ah? Ah! Ah! Ah! Quando Nina encontra um pergaminho vermelho mágico... Ela é levada a um mundo ah? cheio de aventuras e fantasias. Eu nunca ouvi falar. Você é tipo um Yoda? Com a voz de Anne Gabriele. Desde que a rainha foi dominada pelos poderes da sombra, Telurian mergulhou nas trevas. Isso tudo deve ser culpa do Dark. O cara pra quem eu entreguei o tal pergaminho vermelho. A gente tem que tirar o pergaminho das mãos do Dark. Eu acho que a brincadeira já deu. Dark tem o poder de transformar os piores pesadelos em realidade. Por isso você tem uma missão. Derrotar o Lord Dark e trazer de volta o equilíbrio da luz. E isso quer dizer que eu não tenho muita opção, né? Ah-ah. Uh -uh. E junto com seus novos amigos... Nós somos um time. E só vamos conseguir fazer o que temos que fazer se a gente ficar unido. Nina vai ah! se envolver em grandes aventuras pra voltar pra casa. Agora segura a fé. Muito corajosa, Nina. Você já cresceu mais do que imagina e é capaz de enfrentar o que vier pela frente. O Pergaminho Vermelho. Em breve no Disney Plus.